Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Hoje nós vamos mostrar mais um vídeo aí do segmento aí dos pintainhos. Colocamos uns ovos para chocar, já postamos alguns vídeos e hoje vamos mostrar mais um vídeo para a gente ver como é que está os pintainhos. É de manhã bem cedo, para quem não conhece esse canal, eu sou o José Maria Lima, tenho um canal de construção com quase 600 mil inscritos. E também temos esse outro canal para postar o meu dia a dia. Bom, minha gente, aqui é o meu espaço, para quem não conhece, tem um pequeno espaço aqui de 30 metros quadrados, onde eu tenho uma caixa d'água que eu crio tilápia. Lá tem 30 tilapinhas aqui novos, peguei com 2 centímetros de tamanho, agora já está mais ou menos com 10 centímetros. Mais ou menos dois meses que eu crio aqui essas essa tilápia Ali atrás temos meu pequeno galinheiro com cinco galinhas e um galo Brahma Light E agora eu vou mostrar para vocês como é que está a minha A minha criaçãozinha ali Que a gente começou de pintainhos novos Colocamos ovos para chocar Já postamos vídeos Os ovos na, na chocadeira Depois com os pintainhos nascendo E agora vamos para mais um vídeo Ver como é que está lá os pintainhos Bom, ali em cima É o espaço que eu encontrei Para me pôr ali a chocadeira Ali nós temos ali as lenhas que é para o fogão, quando vai fazer alguns, alguma feijoada, alguma, alguma comida. Ali nós temos duas caixas d'água, ali atrás a gente fez aqui esse espaço para a caixa d'água, depois resolvemos cobrir e resolvemos aqui, aqui aproveitar esse espaço aqui, ó, que nós temos aqui. Então vamos lá para os pintainhos, que eles estão aí piando à vontade aí, ó. Olha só meus amigos, que bacana! Aqui a gente deixou aqui, ó, o termômetro, o, o termômetro 37,5,7, ó, 37, ó ele,6, ele ele vai alterando, aí, ó, 8, ó, aí ele vai, aí, aí vai, ó, e vai, aí, aí vai 80, aí, ó, aí mas, mas ele quer ficar alterando, mas o termômetro certo mesmo é é 37, 6, ó, viu que ele tá baixando agora? Ó? Aí, ó, ele fica, ele fica alternando assim, ó Ele esquenta um pouquinho embaixo aí, viu, ó Fica baixando Bom, agora vamos acender aqui a lâmpada Pra nós abrir aqui Olha só, gente Que bacana aqui, ó Eu vim cedinho aqui, ó Cedinho aqui tinha, tinha só cinco pintainhos Esses... Tinha dois ovos aqui estralando, ó Agora nós temos aí seis pintainhos aí, ó Olha que bacana, ó Temos Brahma Light, nós temos um Que é aquele lá Temos dois E olha só aqui, ó Olha, ó Vou abrir aqui, ó. Não tô abrindo nunca para ele não cair, ó. Então aqui, ó. Olha, olha só que bacaninha aqui, ó. Esse aqui acabou de nascer, mais ou menos, ó. Aqui dá. Da... Amanhã eu já vou tirar esses, esses aqui. E já vou pôr numa caixa com comida. Esses dois aqui nasceram. Esse aqui tem um dia do nascido. Esse aqui, ó. Um dia de nascido. E esses outros aqui nasceram hoje à noite. Olha que bacana. Eles... Rapidinho ele nasce. E rapidinho ele. Olha aqui os ovos. Eles. Tem serras nele, eu nem, eu nem lavei não. Ó. Aqui eu tinha colocado um pra cá, era uma hora da manhã eu vim aqui, ó. E eu tinha colocado uns que tava estralando aqui, ó. Uma hora da manhã, então de uma hora pra cá ele já nasceu, ó. ó lá nós temos lá na frente, nós temos outro aqui estralando, ó. Com muito cuidado pra ele não cair pra cá, ó. Aqui eu vou puxar um aqui, ó. ó. Uma hora da manhã eu vim aqui, tinha Tinha dois assim, ó. Ó o bicozinho dele aqui, ó. Eu não, eu não, não vou nem mexer. Mas ele naturalmente ele nasce, ele vai nascendo e eu vou tirando as cascas, ó. as cascas que estão aqui, eu vou tirando e vou, e vou, e vou pondo aqui. Ó. Então aqui gente, na realidade já era para ter bastante, eu coloquei tudo num dia só, os ovos, mas ele sempre vai nascendo alternado. né? Aqui nós temos ali umas galinhas cinza, a brama light e a galinha preta, nós temos aqui ó, já seis pintainhos. Aqui, esse aqui vai nascer hoje aqui sete, né? Aí, olha só, essa, é, não seis não, nós temos sete pintainhos, gente, não é seis não. É como eu falei, tinha dois ovos aqui estralando e a gente, como é que fala? A gente colocou eles para cá e nasceu, tem mais um atrás, olha, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem sete pintainhos. Então, gente, o um galo aí... O galo aí tá bom, as galinhas tá legal Aí colocou 30 ovos, nasceu 7 Esse aqui mais esse aqui Vamos verificar se lá pra trás tem mais algum estralado lá Olha só, eu estive vendo aqui, ó Então nós temos um aqui que já tá estraladinho Temos outro aqui, ó Que tá na frente a mão, mas eu vou ver aqui direitinho aqui, ó Já estralou Esse aqui também, ó, já estralou aqui, ó É que a mão tá na frente, ó é apertadinha a chocadeira. Aqui nós temos outro ali estralando. Quer dizer, nós temos mais cinco ovos aqui já trincado, né? Eu creio que quando for antes de tarde, da tardezinha, já tem nascido mais cinco ovos. Então, vai nascer bastante ovos. E nós temos esses aqui que não está trincado ainda, né? Vamos ver o que é que vai dar aqui, ó. Então, nós temos aqui mais cinco ovos trincadinho aqui. Isso aí, no próximo vídeo, nós vamos mostrar... Como é que tá o segmento aí dos pintainhos? E aqui ó, no que a gente abriu aqui a, a, a tampa, baixou para 36. Ó. Agora eu vou fechar aqui ó, e rapidamente ele vai voltar. Olha, você vê, aí, olha, voltou para 37 e vai, e vai aumentando, viu? Porque não deixa muito tempo aberto não, que vai oscilar muito aí a temperatura. Viu? Bom, como pode ter alguém que não conhece as minhas galinhas ainda. Deixa eu mostrar, aqui é um pequeno galinheiro Aqui é como se fosse uma floresta, gente É pequenininho, ó Temos ali pé de limão, aqui pé de de da cidreira Um pezinho de goiaba ali Que não pode crescer muito Nós temos aqui algumas florezinhas Que abriu ontem e já murchou Temos aqui bastante coisa Os maracujás aqui, ó pra mo mostra, mostra pra vocês, ó Olha que legal, ó E aqui, olha só Aqui é minhas galinhas, aí, ó Aqui nós temos aqui, ó, os pintainhos estão nascendo mesclados. Nós temos essa aqui, ela é bem, quase vermelhinha. Essa aqui é meia cinza, ó. Essa aqui é mais cinza ainda. Temos aqui a Brahma Light, ó. A Brahma Light e o galo, tá, e, a, e temos aqui a, a preta ali, ó. Nós temos ali o galo, né, e temos essa, essa galinha aqui vermelha. Essa aqui tem uns ovos bem, bem maior. E é isso aí, gente. Então, vamos torcer para que saia a Brahma Light, Aqueles amarelinhos, tanto pode ser da galinha Brahma Light, como pode ser dessa vermelha aqui, filha com galo amarelo. Eu notei que as penas são menos do que quando esses aqui nasceram. Quando esses aqui nasceram, tinha bastante pena nos pés. Então é isso aí, vamos que vamos, né? O galo gosta muito de cantar. Voltando aqui mais uma vez para explicar, ó, ele fica oscilando em. 37,7 e 36,6 quando você se aproxima que você põe a mão perto a temperatura da sua mão ela vai alterar um pouco, tá bom? mas é sempre assim, ó 37,6 e 3,7. é o normal, isso aí é automático, viu? olha só os tilapinhos aqui, ó tô aqui meio escondidinho, ó a água tá, tá tremendo porque tem o ali o, o chuveirinho, ó mas dá para vocês verem alguns tilapinhos ali. Ó. Olha, olha, olha, olha, olha só isso aí. ó. Hoje então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês que não for inscrito aí. Nos dê a honra com a sua inscrição. É só vocês tocar aí nesse nome aí. inscreva se Tá de vermelho. Você se inscreveu. Vai aparecer o sininho. Toca no sininho. Vai aparecer três sininhos. Você aperta lá no sininho. Todas as notificações, todos os vídeos que a gente postar, vai aparecer diretamente para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.